Viva amigas. Agora depois de fazer o ponto alto direto. É só seguir em pontos altos normais. Portanto muito fácil. Uma puxadinha pequena aqui. Outra puxadinha pequena aqui. Aprendi a fazer este ponto alto desta maneira. Com a nossa amiga Zilda. Porque há muitas maneiras de fazer o ponto alto. Né? Há quem puxe logo muito aqui na primeira puxada. Aqui há quem puxe assim muito. Mas a nossa amiga Zilda faz só uma ligeira puxadinha. E agora aqui nesta segunda faz uma outra puxadinha. Fica as puxadinhas divididas e fica o ponto muito certinho, muito bonito. Pronto, já temos aqui 3 nesta alça. Não se preocupem que isto puxa, mas depois as outras também vão puxar e no fim fica tudo harmonioso aqui como está aqui no meio. Estão a perceber? Portanto agora aqui mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. No fim depois remata como eu já expliquei no outro vídeo.